Acabou o nosso evento nesse instante. Foram profissionais de 24 estados que estiveram aqui. Contadores, advogados, juízes, promotores, analistas judiciários. Todos em busca de fazer o melhor trabalho nas eleições 2022. Nós vamos seguir juntos, rumo a contas 100% aprovadas. Obrigada pela confiança no meu trabalho.